Resolvi falar de uma coisa difícil para mim. Por que difícil para mim? Vamos falar de saúde. De não ser gordo, de comer bem. Né? Aí eu decidi mostrar como eu estou. Né? Relaxa. Eu sou assim hoje. Gordão. Eu não pareço tão gordão porque eu não fico assim. Né? Eu geralmente ando assim, tento me pertigar. Até porque não me sinto bem, tô todo largado. É da minha natureza mesmo ficar fiz taekwondo, essas coisas assim. Aí vai o gordo falar de saúde, de alimentação. Tem até uma banana ali para comer. De exercício. Como é que esse gordo fala disso? Aí você vai pensar assim, ah, porque vai falar que você pode ser gordo e saudável. Na verdade não. Quando a gente fica saudável, a gente deixa de estar gordo. Pelo menos tão gordo assim. Tem que tomar cuidado com o conceito de gordo, né? Ah, eu estou 3 quilos acima do meu peso. Isso não é gordo. Se o seu peso... O meu peso deveria ser 76, eu peso 96. 97. 20 quilos acima, 21 kg acima, acima do meu peso. Não é é, é gordo. 3, 4 quilos para lá ou para cá não é super magro, não é super gordo. Está dentro de uma faixa. Tem gente que fica aí, preciso perder 400 gramas. Essa paranoia. não entra nessa viagem tá? relaxa na vida um pouquinho também de vez em quando por que eu resolvi fazer esse vídeo um que eu resolvi guardar como é que eu tô hoje eu já pesei mais do que isso, já pesei cento e tanto 110 hoje eu peço 96 97 estou aprendendo a ter saúde e no futuro eu vou fazer um vídeo quando eu chegar lá quando eu perceber se assim, estou saudável eu vou fazer um vídeo sobre todo o meu caminho mas resolvi fazer esse como eu cheguei aqui eu tinha eu tô com quase 50 agora eu tinha os 43 e sempre tive uma saúde muito boa apesar de sempre ter sido meio gordinho porque eu sou ativo não sou sedentário eu ando eu fazer taekwondo foi a época que eu pesei menos se não me engano por uns 92 quilos eu tinha meus assim, 20 blau para 30 anos mas cheguei lá aos 43 mais ou menos Comecei a sentir uma dor na canela, assim, a própria meia apertando a canela dava uma dor. E fui ver, até comentei no Facebook, aí o amigo falou assim, ou no Twitter, não lembro bem, cara, isso pode ser acúmulo de água, você bebe refrigerante, refrigerante tem muito sal e dá retenção de líquido. Nesse dia eu parei de beber refrigerante. No dia seguinte eu não sentia mais a da dor. E eu parei de beber refrigerante por um motivo muito engraçado, eu falei assim, primeira vez que eu tive um sintoma de cansaço do meu corpo, né, de que meu corpo não estava com saúde. Depois eu descobri que estava com pressão alta, agora eu tomo um remédio de pressão uma vez por dia, está controlado. Mas enfim, né, cabeça assim, cara, se eu continuar nesse rumo, eu vou morrer. Um pouco exagerado, né, mas foi útil. Eu, eu, eu sei que é um exagero, mas eu mesmo sei que é um exagero, mas foi assim, não, vamos assumir isso porque se eu ficar sedentário, é verdade. Então comecei a correr. Correr, Pesando 98, na né? época pesava 100 quilos sabe? Correta, maluco! Porque realmente é meio complicado você correr pesando muito. E aí tem todo um caminho de aprender a correr de novo. né Que a gente tem esses tênis que levam a gente a correr metendo o calcanhar no chão. Como eu gosto de física, logo me, me toquei, né? Isso não vai dar certo. aí O mesmo amigo que falou, né Antônio, valeu, que falou do refrigerante, falou assim, cara, corre barefoot. Faz barefoot running. Aí fui pesquisar. Hoje, apesar de pesar muito, eu corro fácil, meia hora, 4 quilômetros um pouquinho sem sentir nada, sem, nada no joelho, nada em tendão nenhum. Na verdade eu, eu que o tendão de aquiles do pé direito aqui, que está curando aos pouquinhos, mas acontece, errei. Porque pesado demais você tem que tomar cuidado, você, eu corro a 7 minutos por quilômetro mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Primeira coisa que eu percebi com corrida foi que correr não emagrece, não comigo e eu não sou um ser humano muito diferente. O que me emagreceu assim brutalmente foi uma experiência que eu resolvi fazer de não comer nada industrializado por um mês foi a primeira foi o que eu fiz antes de começar a correr na verdade eu perdi 13 quilos em um mês tudo bem que eu pesava 110 sei lá e depois nunca mais subir de novo para lá um dia a gente faz um vídeo só sobre comida mas não adianta muito eu fazer coisas determinantes definitivas agora porque eu estou no processo e olha que estou nesse processo há sete anos mais ou menos então, tudo bem, se eu tivesse procurando um médico poderia ser muito mais rápido, com certeza. Mas não sei, é um pouco do meu perfil mesmo, buscar as coisas sozinho, experimentando. E apesar de estar com 50 anos, eu não estou com muita pressa, até porque, no geral, eu sou fisicamente bem. Eu pego um resfriado raramente, quando pego ele passa rápido não me machuco muito, consigo carregar coisas pesadas, sem ter dores nas costas, não tem nada na verdade, assim. tirando a pressão alta, praticamente não tenho nada. Mas eu corro, de assim de anão eu corro 4 km, o que já garante uma boa, um bom condicionamento físico, já me tira do sedentarismo. A alimentação, eu não consigo fazer alimentação assim, livre de, de industrializados. E não é porque o industrializado é maligno, tem um espírito do mal no, no, no, no industrializado, não é por porque tem muito sal tem muita gordura tem muito açúcar eu acho que grande parte do problema está aí você come muito de um pequeno grupo de alimentos e pouco de outro então você fica sempre com fome seu corpo está sempre com fome digamos que você precisa comer a b c e d você come só a b c e não come o d o seu corpo fala assim tá faltando comida come mais, aí você come mais a b c e não come d você come mais a b c e não come d aí o seu corpo nós temos essa capacidade pega o ABC e vai transformando em D, dá um jeitinho lá de transformar em D. Só que ele precisa de muito ABC para fazer um pouco de D. Então você acaba tendo essas reservas todas de gordura. Então esse vídeo foi mais na intenção assim, olha, é assim que eu estou em agosto de 2016. Eu estou gordo saudável, na medida do possível. Também não é para chegar pros gordos, né, pra assim, ah, você tá gordo, você tá doente... Tem muita gente magra que está pior do que o gordo. Hum, já vi algumas pesquisas mostrando que é melhor você ser gordo ativo do que um magro sedentário, em termos de qualidade de vida e extensão de vida também. O que também não quer dizer assim, ah, tudo bem, eu estou fazendo exercício, então vou ficar feliz com a minha gordura. O que também não quer dizer que você vai ficar se maldizendo ah, eu tô gordo, eu sou uma pessoa horrível. Nós precisamos a encarar a vida com mais tranquilidade, com mais paciência. Você está gordo agora, não precisa sair correndo desesperadamente para ficar magro, para ficar magra. Começa a trabalhar, e a gente também tem muito isso, né? Não, se eu resolver a aparência, eu resolvo... O... Não, não resolve. Então, assim, resolve o seu comportamento. tem atividades físicas, tem a sua alimentação. Aí você vai falar assim, mas você está te tentando ter exercício e alimentação há sete anos, ainda tá aí, escroto, gordo, parece uma poita, é verdade. E aí tem várias coisinhas que eu vim fazendo errado, que eu vou comentar o dia que eu souber o certo. E vou poder falar para vocês, olha, o que eu acho que eu acertei, errei, foi isso, isso, isso, isso. Aí vai ter, espero que não seja um vídeo daqui a mais sete anos. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguma pessoa que você conheça. Fique à vontade para compartilhar e volte sempre. Tchau, tchau. Coitado do gordinho, né? Se a pessoa que precisa perder um quilo está gorda, desesperada, imagina o pobre infeliz que precisa perder 20.